Oi pessoas, eu sou a Lívia Leite, eu sou Renata Leite e este é o isso não cai na prova. Bom, hoje eu trouxe a Renata mais uma vez, não é a primeira vez que ela está aqui, né? E agora ela vai falar sobre mais um projeto que ela tem, que é, é o brechó ambiental. Brechó ambiental. Renata, como é que tipo surgiu a ideia do brechó ambiental? De onde veio essa ideia? Tudo começou com o meu querido cunhado, noivo da minha querida irmã, para quem não sabe. Cabeça. Oi, cabeça. É, ele implicou com as coisas lá da cozinha, lá de casa, né? Ele simplesmente queria fazer uma limpeza. Do nada, eu não entendi até hoje como foi aquilo, mas do nada ele queria fazer uma limpeza na cozinha, porque a gente tinha coisa demais na cozinha. Ah, o armário tem muito copo, a gaveta tem muita colher, enfim. E aí eu tirei um dia pra organizar só isso, pra fazer uma limpeza, gerar na cozinha. Então eu comecei a tirar tudo. E quando eu fui começar, ele queria fazer o quê? Eu fui perguntando o que ele queria fazer com isso. Só que ele queria simplesmente guardar. E eu não vejo sentido de você pegar um monte de cor dentro da sua casa, tirar daquele local e botar em caixa e entulhar. Aí eu pensei, hum, por que não vendemos? E aí surgiu a ideia do brechó, fazer o brechó. Tá, e qual é a diferença entre brechó e, por exemplo, bazar? O bazar, ele geralmente é feito é, por um valor bem mais baixo, não tem esse conserto de roupa, de... seja da peça que você for vender. E já o brechó não, ele tem essa preocupação de você consertar a roupa, entregar um produto de qualidade. Uhum. Por isso que normalmente é um... o preço é um pouco maior. É bem acessível comparado a uma loja, se fosse uma coisa nova mas é um preço pouco maior do que, os que o bazar. E aí ela falou uma coisa importante, é bem acessível, né? É bem mais acessível, é bem abaixo do valor que você encontraria um produto novo e sendo ainda de qualidade. Então a ideia é você poder repassar aquilo, não necessariamente roupa, né? ou, ou no, no teu caso é só roupa. Não, no nosso caso tem tanto roupa masculina como feminina, mas tem sapato, tem coisa de cozinha, tanto que porque começou numa cozinha, tem coisa pra casa, no geral, assim. Pode ser qualquer material. Na verdade, pode ser qualquer coisa, né? Desde que é. tenha uma qualidade razoável, Sim. boa, de ok pra cima. É, de conservado pra cima, assim. E, às vezes, assim, tem muita coisa lá em casa, é, por exemplo, né, eu suponho que todas as casas tenham também, que, às vezes, a gente não usa, não porque esteja quebrado, não porque seja inútil, mas porque parou de usar ou porque não é, é simplesmente por desuso porque ah, eu usava lá, muito essa blue eu tenho lá, uma blusa de time eu tinha uma blusa de time e aí eu comprei uma nova e eu não uso mais essa por exemplo aí você uhum. pode vender ou às vezes uma roupa que de repente tu usava num determinado ambiente mas não tá mais naquele ambiente ou não, sei lá não trabalha mais ou é ou sei lá uma caneca qualquer coisa tá então qualquer coisa serviria então né? suponhamos não uso mais esse copo. Sim, pode vender. Vamos jogar. Vai... E aí, esse copo pode não servir. Deixa eu pegar. Esse copo não está. Não está no brechó. Quero deixar bem claro. Tá? Mas supondo que ele estivesse no brechó. Essa camisa. Pronto, essa camisa vai estar tá lá. A camisa vai estar no brechó. É, essa camisa vai. É. é acho que é a segunda vez que eu uso. Mas ela vai. Acho que três vezes. Três vezes que eu uso. Mas assim, ela vai pra lá. Né? Pronto. Porque eu já vesti justamente, na verdade eu já tinha reservado para o bazar, mas eu decidi colocar aliás, para o brechó é, eu decidi trazer só para a gravação do vídeo. Então dá para a pessoa usar, vai estar tá nova para a pessoa que vai comprar, né? E às vezes a gente usou, sei lá, duas vezes, aquela pessoa que comprou. Tem muita gente que compra e se arrepende não é nosso caso, mas muita gente que compra e se arrepende logo depois que compra e às vezes. Ou Nem não, consegue. às vezes você ganha, ganha né? coisa e você não gosta. Ela falou do copo, aí eu vi a agenda dela na frente. Eu já ia falar sobre isso, né, gente? Pelo amor de Deus, uma agenda, por mais nova que esteja gente vai usada, não vai dar para hum. reutilizar. Eu pensei que tu ia falar da agenda. Eu disse, não, Liz, uma agenda não, não dá para você utilizar a agenda. É, não, agenda não. Mas, tipo, o copo, se eu quisesse mas... colocar, podia ser novinho para outra pessoa, né? Só o cansado de usar, por exemplo. O legal, principalmente para mim, que não... para quem acompanha o canal. Ih, eu tô com óculos aqui ainda, agora que eu vi. Não tem problema não. Pra vale. quem acompanha o canal, sabe que eu sou engenheira ambiental e eu trabalho com resíduos. Então, pra mim, a ideia do brechó também, eu amei a minha própria ideia. Porque, tipo, ao invés de eu simplesmente jogar fora, eu tô passando pra frente. Eu, uhum. tô passando, eu tô desapegando de uma coisa que é um hábito muito interessante, tá, gente? Que eu queria, por exemplo, que minha irmã praticasse mais. Porque eu sou mais desapegada do que elas coisas. Ah, mas, desapego, assim, não de é. passar pra frente e de tentar gerar menos resíduo. De... É, de desapego. Que é uma coisa importante pra todo mundo e também essa questão de, de você é, passar pra frente. Tipo, ao invés de eu pegar, ah, não quero mais isso aqui, vou jogar fora, não uso mais. Ah, não tô mais usando, vou jogar. A gente tem muito, muito mesmo esse hábito enraizado na gente. De tudo que a gente não usa mais, ou a gente guarda e toca lá no canto. Pra ah, um futuro que nunca vai chegar, isso. usar ou então joga fora, que é pior ainda. É. Então, Porque você acaba tem... comprando... Um, e assim, também comprar em, em brechó. Porque quando você Sim. compra uma peça nova, você necessariamente está exigindo que tenha matéria para ser, ser produzida aquele, né, aquela peça que você vai consumir. E quando você está comprando no brechó, você mantém ela dentro do, do sistema. Né, é. Tanto comprando como vendendo. Você não vai descartar aquele produto. É, não é só o final. Não é só a questão do descarte que você está evitando, mas também a da matéria-prima que você está evitando. Para não entrar mais, né? Que mais né? matéria-prima seja retirada do meio ambiente. Uhum. E aí, enfim, esse ciclo pensei com, com esse ciclo. Não sei o que eu quis é, okay. dizer, mas é disso. Mas todo mundo entendeu. E aí, qual é a diferença, Neto? Né? Porque se brechó já é uma coisa que está que, que preocupada, né? a ideia do brechó já tem essa, é, essa coisa proposta, né? essa coisa ambientalista. Por que brechó ambiental? Assim? Porque eu sou da área ambiental, acho que praticamente tudo na minha vida eu vou colocar o um nome ambiental. Mas não é só isso, não é também porque... Eu pensei, é, quando eu pensei nessa ideia, eu pensei, meu Deus, tá, eu não tô gerando esse resíduo aqui, mas eu vou vender e eu vou colocar isso dentro de uma sacolinha plástica e eu vou comprar uma sacolinha plástica pra colocar isso dentro da sacola uhum. plástica e dá pra pessoa, e eu tô gerando mais resíduo do mesmo jeito. Eu tô ganhando meu dinheiro, mas eu tô gerando resíduo, então não faz muito sentido pra mim. E aí, a ideia foi, pra, por exemplo, pegar aqueles, tipo aqueles pacotes de pão que a gente vê, né, de, de papel e vender dentro deles por causa que da... porque ele é muito ele é... pode ser biodegradável ou ele pode ser reutil... reutilizado não reciclado perdão uhum. e também porque a ideia que eu, ti... que eu tenho é de fazer mensagens eu coloco mes... mensagens é... e nele vai estar tudo o que você pode fazer com aquilo por exemplo se esse material que você está consumindo for plástico papel você pode mandar para aí eu dou o exemplo do engenho que... de Juazeiro né? do norte que tem mas você pode mandar para uma... o engenho do lixo. Mas, e coloca o endereço, o telefone e tal. Mas você pode também mandar para uma outra associação, uma outra cooperativa. E se não puder, você tentar passar para frente depois que você utilizar, porque às vezes ainda você utiliza e ainda ficou em qualidade. Uhum. Em um último caso, você realmente fazer esse descarte. E se for fazer, de forma adequada. Por exemplo vidro, porcelana, essas coisas, você tem que fazer um descarte adequado, porque, infelizmente, aqui na região a gente não tem reciclagem disso. Então, quando você for fazer, você tem que ter um cuidado, porque, assim, o catador vai lá, vai pegar, pode se machucar, então você uhum. tem que fazer o descarte de forma adequada. Então, é uma mensagenzinha escrito tudo isso para tentar estimular as pessoas essa questão ambiental também, esse pra, pensamento ambiental Para orientar também, né? A ideia é, em parte, pelo que eu percebi, orientar também as pessoas, aproveitar o conhecimento que tu tem em engenharia ambiental, aproveitar o conhecimento que tem de, sobre meio ambiente, né? sobre cuidado, sobre sustentabilidade, que eu acho importante a gente fizer, que a gente vai fazer um vídeo ainda sobre sustentabilidade, e aí passar essa mensagem Literalmente, né? Escrita em cada peça que tu vai... Nessa repender. questão de sustentabilidade, acho que não só na sustentabilidade, na questão geral, eu costumo dizer que não, você não precisa fazer uma grande coisa, você precisa ser uma grande pessoa. E isso significa o quê? Esses pequenos atos do seu dia a dia que você faz, principalmente em relação questão de sustentabilidade, que é o que a gente está falando aqui mais, né? É, fazem a diferença, é o que uhum. realmente fazem a diferença. Você não precisa fazer uma coisa grandiosa. Você mundo. enquanto pessoa, né? Você não Isso. é uma indústria. Você, você pode ser uma grande pessoa e tomar pequenas atitudes todos os dias e todas elas vão ser válidas. Uhum. Você não vai estar sendo hipócrita porque você faz uma coisa e não faz outra coisa. Ah, por exemplo, eu sou vegetariana uhum. é, e tem gente que diz assim, ah, eu não eu vou deixar de comer carne porque eu não consigo, mas eu vou diminuir ou então... Eu, eu como carne, mas eu vou tentar usar produtos que não são fechados animais, alguma uhum. coisa assim que elas me dizem. E isso é importante, porque o que vale é cada atitude que a gente uhum. vai tomando no nosso dia a dia. E aí, pra finalizar, onde é que a gente encontra o brechó, né? Como é que a gente vai... É a a gente galera falamos ah, falamos falamos tem um monte de coisa. Tá, e onde é que a galera encontra os produtos que vão dar no brechó ambiental? É tudo online. Eu decidi também fazer tudo online. Porque é muito mais prático hoje em dia, né? Você uhum. faz tudo online, então tem o Instagram... Pra quem consome, pra quem tá É, é e repassando. também tem essa questão assim, geralmente quando você faz brechó, você tem que fazer aquela parte de comida, não sei o quê. Dá, além de dar um grande trabalho, você acaba, às vezes, gerando resíduo, né? Mais Sim. resíduo com isso, resíduo orgânico e tal. Então é tudo, é tudo online, tem a página do Instagram, que é arroba E tem também uma página no Face, que é também arroba mas no Instagram, geralmente, é mais movimentado, sim. So eu quero observar que é com a sobra da comida, né? Porque não é com a comida que a galera vai querer comer, é. mas é muito bom. É, é porque você assim, as tem cois, sobra Existe comida. a possibilidade de sobrar, e aí pode ser que você <risos> invente, de, ao invés de utilizar copo, utilizar copo descartável, aí, aí vai é gerar resíduo. resíduo, esse tipo é. de coisa que eu quis dizer. Mas é isso, é mais fácil... Então, é só é, procurar no, no Instagram. Instagram. Eu vou deixar as redes sociais aqui do Brechão Ambiental, se você tiver interesse para ver, para ver o próprio formato. E se tiver por uma peça, de repente, entrar em contato, que aí a Renata vai lá entregar. É, entregar em locais públicos, que é sempre muito seguro. É no shopping, em um local de entrega, porque é, é mais prático para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Bom, pessoas, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, se interessaram pelo Brechão Zassado, passa lá. Né? Se você gosta ou está pensando, de repente, no brechó temos aí ideias do que você pode fazer, né? e aproveita e visita lá também para ver o formato. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, curte, compartilha com pessoas que ainda não estão habituadas a, por exemplo, consumirem brechós. É uma boa dica, certo? E comenta aqui o que você achou, se você já consome brechós, se já encontrou brechós de qualidade, compartilha conosco também, para que a gente possa conhecer, inclusive, outros, né? Beijo, pessoas. Obrigada, Renata. Obrigada a vocês. Beijo. E tchau. tchau. E até quarta. Tchau.